Fala pessoal aqui do canal Mais Notícias é, Estamos começando mais um vídeo e no vídeo de hoje uma notícia agradável vamos dizer assim é, Uma notícia muito boa envolvendo aí a cantora que infelizmente nos deixou Marília Mendonça aí. Se você quer saber qual notícia é essa então acompanha o vídeo até o final Você sabe que aqui nossos vídeos são rápidos direto ao ponto Então já deixa o seu like, se inscreve aqui nesse canal e bora para essa notícia aí pessoal, bora lá Culto em homenagem a Marília Mendonça reúne família e amigos sem chororô Mãe de Marília Mendonça pediu celebração alegre que honre o espírito da filha Veja, vamos lá pessoal Sentindo minhas forças indo embora Mas sua presença me renova E me Gente, que a gente tem muita fé. Que a gente nunca Emocionante, pessoal. Mas é isso aí. Essa foi a notícia. É que Deus console ainda mais o coração dessas pessoas. Graças a Deus está tudo bem com eles. E Deus permitiu a gente ficar o tempo que a gente ficou com a Marília Mendonça. E a gente tem só que agradecer por esse tempo que ficamos com ela. Infelizmente ela se foi, mas a vida continua e aqui estamos e tenho que, temos que seguir o jogo, né? É isso aí, até o próximo vídeo. Fui!